O dia 25 de agosto de 2021 marca o aniversário de 30 anos da estreia de Michael Schumacher em uma corrida do Mundial de Fórmula 1. À época, o jovem alemão chegou à principal categoria do esporte a motor muito por conta dos esforços do seu agente, Vri Weber, quem descobriu o talento do piloto no kart e, com a ajuda da Mercedes, conseguiu um lugar na Jordan para substituir Bertrand Gachot, que estava preso em Londres. Resultado de uma briga de trânsito com um taxista. Três décadas depois da estreia de Schumacher na Fórmula 1, Weber lamentou publicamente por não ter mais contato com Michael e culpou a esposa do heptacampeão Corina Schumacher por mantê-lo longe da família. Weber publicou recentemente o livro Benzin in Blut, ou Gasolina no Sangue, em tradução livre, e foi a emissora alemã RTL divulgar a obra. Questionado sobre como é atualmente a relação com a família de Schumacher, Ville revelou que não teve mais acesso a Michael desde o acidente sofrido pelo ex-piloto na estação de Meribel, nos Alpes franceses. Desde então, o heptacampeão tem sua condição clínica mantida sob sigilo e recebe a visita de poucos amigos. Ela me apagou da sua vida. Desde aquele dia, não recebi nenhum telefonema, nem mesmo uma carta. Como pude me tornar uma borracha gasta em todos esses anos? Por que não tenho permissão para visitar Michael? Por qual motivo devo ser punido?" Não é a primeira vez que Weber reclama publicamente de Corina. Em 2019, o ex-agente criticou a esposa de Mihael por impedir sua aproximação e lançou uma polêmica no ar. Eu sei que Michael foi atingido de forma muito forte, mas infelizmente não fez muito progresso. Gostaria de saber o que ele estava fazendo, se consegue apertar mãos ou mexer o rosto, mas isso tudo é proibido por Corina. Ela provavelmente tem medo que eu entenda o que está acontecendo e conte a verdade. Eu ainda creio na recuperação de Mihael porque sei que ele é um lotador. Se tiver a chance, ele agarrará. Isso não pode ser o fim, rezo por ele e estou convencido de que o veremos novamente. Ville revelou como foi sua reação ao tomar conhecimento do acidente e que optou por não visitar Schumacher no hospital localizado na cidade francesa de Grenoble, onde o ex-piloto ficou até acordar do coma quase seis meses depois. Cometi um erro. Naquela época, não peguei um avião para vê-lo no hospital. Vi a multidão e pensei que não precisava estar na fila naquela hora. Isso foi errado. Deveria ter voado para lá imediatamente. Ao ser perguntado se ficou arrependido por não visitar Michael naquele dia, Weber assumiu. Mil vezes. Fui um miserável. Sofri como um cachorro. Ele é o único filho que nunca tive. Weber foi empresário de Schumacher ao longo de toda a sua carreira na Fórmula 1 até mesmo depois que o alemão voltou às pistas e colocou fim a um período de três anos de aposentadoria ao regressar ao grid como piloto da Mercedes entre 2010 e 2012. Viri também já trabalhou com Ralf Schumacher e Nico Hülkenberg, também pilotos com passagens pela Fórmula 1. Outro que falou da dupla schumacher Corina foi Jean Todd, o ex-presidente da Ferrari e atual presidente da FIA, destacou a força da esposa do heptacampeão na recuperação de Michael e à frente de toda a família. É por causa dela que, segundo Todd, Schumacher está vivo. Mas foi nesta entrevista ao jornal Bild que alguém finalmente falou sobre a situação de Schumacher. Graças ao trabalho dos médicos e à ajuda de Corina, que queria que Michael sobrevivesse e ele sobreviveu, mas com sequelas. No momento, ele está lutando contra essas sequelas e espero que as coisas melhorem aos poucos. Passei muito tempo com Corina desde que Michael teve aquele acidente grave. Ela é uma ótima mulher e assumiu o comando da família. Eu não esperava que isso acontecesse, mas acabou acontecendo." No fim de 2013, Schumacher caiu enquanto esquiava numa estação em Meribel, na França. O alemão bateu a cabeça em uma pedra e teve lesões cerebrais sérias. Apesar de Todd mencionar as sequelas, nunca se soube exatamente a dimensão do trauma justamente porque Corina não deixa que se vaze nenhuma informação. Acompanhe toda a cobertura da Fórmula 1 e das demais categorias do grande prêmio. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dê um like nesse vídeo. E deixe seu comentário. Você acha que em algum dia saberemos como está de fato o Michael Schumacher? Até a próxima!